Oi, aqui é Renata Porriel do blog Melhor.com.br. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative as notificações e deixe aquele seu like amigo pra mim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode deixar os seus vídeos mais animados, colocando as suas redes sociais e eu vou te mostrar como você pode fazer isso no Canva. Então, partiu pra tela do meu computador! a ferramenta do Canva, eu já estou logada. Então a gente vai criar hoje aqueles ícones, né, os ícones de redes sociais para deixar os seus vídeos mais animados. Então nós vamos vir aqui em dimensões personalizadas. A gente vai colocar as dimensões do da capinha do vídeo. Vamos colocar aqui as dimensões dos vídeos do YouTube, que é 1280 por 720. Criar novo design. Bem, já estamos dentro do Canva. Antes de começarmos efetivamente aqui o, o nosso tutorial, eu vou pedir para você ir lá no Google, aqui no campo de pesquisa, as palavras Green green Screen. Essa primeira aqui. Vamos em imagens. Nós vamos baixar no nosso computador uma imagem dessa aqui. Vamos ver se tem... Alguma logo, alguma marca d'água. Bom, aí você vai escolher é, a imagem que não tiver marca, não tiver marca d'água para você baixar. Aí você clica com o botão direito, salvar a imagem como, e salva lá no seu computador. Agora a gente volta aqui para o Canva. Vamos colocar aqui né, nesse espaço aqui, nessa dimensão aqui, aquela imagem green screen que você baixou. Eu já tenho ela salva aqui. Nos meus uploads, ela tá aqui, é só jogar para cá, que ela já se adapta. Aí agora a gente vai voltar lá para os templates, a gente vai, vai vir aqui em elementos. Você pode buscar os elementos em nessas grades, mas vamos aqui nesse exemplo fazer em gradientes, em todos. Eu achei esse aqui bem interessante, então eu trago para cá, diminuo um pouco, posiciono. E agora eu vou trazer para cá um ícone que você quer. Eu vou trazer. Vamos lá em. Vou, vamos fechar aqui. Continuamos em elementos. Vamos colocar aqui é, média social. Aqui está aparecendo vários ícones. Aí você vai vai. Aí você vai escolher aqui o ícone que você gostar mais. Vamos ver esse aqui mesmo do Instagram. Diminui. Aí você vem aqui, diminui o ícone. Traz para cá. Essa cor já está dentro das cores da, da logo, da, do ícone aqui do Instagram. Mas se você quiser fazer uma coisa padronizada nas suas cores, aí você pode vir aqui, tá vendo, selecionar, e vir aqui e mudar as cores da sua identidade visual, as cores do seu, do seu projeto. Mas neste caso, eu vou deixar essa cor aqui mesmo. Aí agora eu venho aqui em texto e adiciono texto. Aí você vai colocar o seu arroba lá do Instagram. Aí se quiser vir aqui, muda a fonte. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Levo. Vou colocar outra cor também, Vou o branquinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa Volta aqui com o Facebook. É só você vir aqui, copiar, colar, desce, mais ou menos a mesma. Procura aqui o ícone do Facebook, tá aqui. Diminui, deixa mais ou menos no padrão. O Facebook é mais quadradinho, esse ícone aqui é mais quadradinho. Copia e cola o texto. Colo o texto. Colo o texto. Aí você vai colocar também, o meu aqui é, no caso não é não é, Renata. é passa a sua vida melhor. E a me, aí vem aqui e ajusto, e ajusto aqui a cor para a cor do Facebook, eu venho aqui venho e busco aqui uma tonalidade que seja mais, esse é o azul. Azul, agora a gente vem aqui nessa cor e busca também uma tonalidade mais, isso, eu acho que essa ficou legal. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com o YouTube, aí vem aqui, copia, cola, vamos ver aqui o ícone do YouTube, YouTube, diminui, aí você vem aqui, copia, cola o texto, yeah. Renata Riel. E antes vamos ajustar aqui a cor, mais, aí vem, vai mais para o vermelhinho, viu? e aqui no azul, como ele é gradiente, ele tem duas cores, então a gente tem que ajustar as duas cores, muito bacana. E se você quiser fazer o do seu site, é a mesma coisa, você vem aqui, copia e cola, copia e cola, aí você traz para cá ah, o, seu, ah, o ícone né do seu, do seu site, o seu favicon aí vem aqui, botar ele aqui, ele é uma, uma lampadazinha, então vou botar aqui do jeito que vocês acharem que fica mais legal, de, de, faz dentro da cor né, do, do negócio de vocês. copia E aqui está os ícones para você colocar nas redes sociais. Se você quiser fazer, e se você quiser elas individuais, aí você faz faz quatro mais quatro cópias dessa imagem aqui é só você vir aqui ó criar as quatro cópias criar as quatro cópias já está aqui e para fazê-las individual você faz o que você apaga sempre apaga três no caso dessa primeira aqui você vamos apagar essas três aqui Música Aí, agora, metemos individuais aqui e a gente vai baixar todas as cinco páginas. Agora, a gente vai para uma outra etapa, caso o seu editor de vídeo não remova a cor. Porque tem editores de vídeos que, que você coloca essa imagem no fundo verde e ele remove a cor. Então, se o seu... Se o seu editor de vídeo não faz isso, então a gente vai para um outro caminho que eu vou te mostrar agora. Bem, a próxima etapa é você vir aqui nesse site chamado Pixlr.com. É um editor de imagens onde ele remove o fundo da, das imagens, né? Então a gente vai vir aqui em Create a New Image. Vamos colocar as mesmas dimensões que nós criamos nas nossas redes sociais. 1280 por 720, é, seleciona transparente, ok, vamos vir aqui mudar a língua né, para português do Brasil para facilitar a nossa vida, então agora a gente vai buscar aquelas imagens que nós fizemos lá no nosso computador, vamos vir aqui em camada, abrir imagem como camada, ela está aqui, vamos começar com essa, ela já se ajustou ao tamanho e a gente vai vir aqui, vamos vir aqui nessa varinha, ela está com uma tolerância de 21, podemos colocar 25. E é só clicar aqui na imagem verde, que ela vai selecionar. E agora é só a gente clicar na tecla Delete. viu Removeu todo o fundo da nossa imagem. Agora a gente vai vir aqui em arquivo, salvar. Vamos dar nome ao nosso arquivo, né? Sociais. Aqui no formato, você vai selecionar a segunda opção, que é PNG transparente, que ele vai manter o fundo transparente da nossa imagem. A gente vem aqui, OK. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra imagem que nós criamos, aquelas individuais. É só a gente vir aqui, excluir essa camada, vem aqui, excluir camada. Aí voltamos aqui em cima, em camada, abrir imagem como camada e vamos buscar aquelas individuais. Veio e a mesma coisa, seleciona essa varinha, clica na imagem verde, delete, aí você vem aqui em arquivo, salvar, vamos botar Instagram, aqui a opção JPEG Transparente, qualidade total, ok, e vamos salvar, e assim você vai fazer com Todas as redes sociais que você tem Porque esse vídeo pode ficar muito longo Então vocês podem fazer do jeitinho que eu mostrei aqui E agora eu vou para o meu editor de vídeo Para te mostrar como fica, ficam essas redes sociais nos vídeos Bem, eu, eu abri aqui meu editor de vídeos E vou te mostrar na prática como ficam as redes sociais animadas nos seus vídeos Então eu vou trazer aqui para a ilha de edição Tá vendo como fica muito bacana? É só você diminuir o tamanho posicionar onde você quiser pode aumentar um pouquinho aí aqui você coloca transições coloca efeito sonoro fica bem bacana eu vou colocar aqui um efeito sonoro bem eu coloquei aqui o efeito sonoro e as transições para vocês verem como fica bacana vamos lá eu trago quatro vantagens de se trabalhar com marketing digital muito se fala quando o assunto é marketing digital Existem muitas dúvidas em relação a um assunto tão amplo. Viu como ficou bacana? E dá para você deixar os seus vídeos bem animados, bem profissionais, com ferramentas simples, ferramentas gratuitas. Bacana, né? Você poder criar as redes sociais do seu jeitinho para poder deixar o seu vídeo mais animado. E no próximo vídeo eu vou te mostrar que você também pode criar as redes sociais animadas no editor de vídeo Cantasia Studio 8. Então não perca o próximo vídeo. O Canva é realmente uma ferramenta incrível, né? Você sabia que você também poderia criar as redes sociais animadas para o seu vídeo? Deixa aqui nos comentários para mim se você já conhecia também essa função do Canva. E você, gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E não se esqueça também de deixar aquele seu famoso like amigo para mim. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!